pegando essa ideia do, do lazer e que eu que eu estou apontando que está no, nessa vinheta a ideia é lazer mesmo ao ponto que a gente colocou nesse livro aqui a clínica a clínica do, do acompanhamento terapêutico casos e acasos é um livro que a gente eu fui um dos organizadores a gente lançou essa produção em 2015 e existem vários capítulos aqui dentro dessa produção, sobre história, definições e funções do acompanhamento terapêutico, o normal e patológico na clínica do AT, o papel do acompanhante terapêutico dentro da família, experiência de clube de amigos, estratégias clínicas em AT, e olha só a, a produção que a gente desenvolveu na página 107 a importância do lazer, lazer na prática do acompanhamento terapêutico. Então essa, essa ideia do lazer pra gente não é, não é uma novidade, aqui tem já um livro publicado em, em 2015 falando do lazer no acompanhamento terapêutico, mas eu achei importante colocar na vinheta porque eu não sei até que ponto as pessoas têm contato com, enfim, com, esse, com essa produção que a gente está desenvolvendo e resolvemos colaborar deixando bem explícita essa ideia uh, do lazer no acompanhamento terapêutico. Então há de fato experiências do uso do acompanhamento terapêutico em festas. Eu tive a oportunidade de desenvolver acompanhamento terapêutico em festas, na noite, ir para boates, para Sim. eventos sociais, co junto com o paciente. E não foram uma ou duas, foram muito mais vezes do que isso. Há também experiência de ex-alunos que foram viajar para Paris, França, para desenvolver cuidado com, com pacientes, e sujeitos que vão para a praia, para jogos de futebol. Eu tive a oportunidade também de desenvolver atendimento de um de um paciente com diagnóstico de autismo na piscina. Acompanhamento terapêutico na piscina, dentro da piscina. Então, aquela vinheta representa a, a verdade, a nossa realidade com o universo do acompanhamento terapêutico. Há situações desafiantes, onde a gente entra em contato com com sujeito, paciente, em situações bem graves, graves e crônicas, e até de patologias que a gente não encontra tratamento na atualidade, mas que a gente pode gerar qualidade de vida. E, mas há também situações de lazer. <música>